Apanhador de sonho hippie bonitinho É isso aí, confere -me. E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Seix e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu tô ó, a milhão tentando gravar No fim das contas eu sempre deixo de lado Aqui pra vocês, apanhador de sonhos E bom... É, eu gosto muito de Apanhador de Sonhos porque, magicamente falando, eles podem fazer várias coisas Como realizar desejos, segurar sonhos ruins e trazer coisas positivas pra sua vida Mas ele também é uma ótima decoração pro seu quarto, pra sua casa, pra sua sala, pra sua cozinha Pra onde você quiser colocar, até pro seu banheiro vai ficar bonito se você quiser colocar o um Apanhador de Sonhos lá Então pra vocês do outro lado que é que nem eu e gosta dessas coisas diferentonas, hips e super maneiras Então chegou a hora de você aprender a fazer o seu Apanhador de Sonhos Confere All because of you, you, you, it'll be clearer in a second. All because of you Você vai precisar de um arco ou argola. O meu foi emendado. Linhas ou fios da sua preferência Fita de setinho. penas, cola Super Bonder ou similar, tesoura, agulha, pincel ou uma caneta. Uso a cola para prender a fita no arco e vou enrolando para sempre até encobrir o arco inteiro para ficar bem bonitinho. <risos> quantidade de linha na agulha para facilitar a trançar o apanhador. Dou um nó bem firme com a linha na argola. Dou uma volta pelo lado de fora da argola e passo a agulha por dentro do espaço que formou e puxo para fixar o nó e repito isso por mais sete vezes mesma volta por dentro da trama. Puxa a linha pelo vão que formou, fazendo o mesmo nó, e repita esse processo até acabar a volta. procedimento nos outros nós que vão se formando até sobrar apenas um pequeno espacinho no centro onde eu vou colocar a miçanga eu coloco a miçanga e dou um nó cego para prendê-la bem oh, oh, oh, oh. Now Pra deixar seu apanhador ainda mais legal, enfeite como você quiser Eu usei uma fita no centro com miçangas e duas penas em cada lado Prenda-as com nozinhos e seja muito feliz com seu apanhador tenham gostado. Se vocês tiverem apanhador de sonhos aí na casa de vocês, não se esqueçam de me mandar fotos para poder colocar lá no mural, na fanpage do canal dos monstros Monstres das Artes que vocês fazem por aí. Pra ficar ligado em tudo que eu faço aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu joinha. Me segue nas redes sociais que eu vou botar aqui do lado para você saber um pouco mais da minha vida. É isso aí, até a próxima e falou! Você esquece apanhador né? Apanhador! Apanhador, carai. Olha pra paçoca, olha o curau, bolo de milho. Biscoito Globo, sal biscoito, doce. Biscoito, biscoito, biscoito Globo, só no Rio, mesmo. Olha pra mãe, olha pra mãe, olha pra mãe. Agora pita agora pita fita, agora fita. Nossa, a polícia isso. não paga, mas também não leva. <risos>